convidados aqui eu só estamos Eu não tomo. Eu só tomo já um tomo a carne ali. eu vou Primo. Aqui não me agrada muito, mas ela já depois tia. de dia Teresa. Esse Esse fiquei Aí, domingo, né? Já falei que a chegou, tomei uma vez, Aí, eu voltei a tomar de novo. Deu negócio falou que não sabe Podia ser infecção no estômago ou alguma coisa. Assim, infecção ou o que, que era outra coisa? Mas né? só aqui um certo mesmo. Eu trabalhei com a senhora lá. Virou. Eu trabalhei com a senhora lá, ah, o pai deles deu hepatite tô... semelhante. Né? caiu Até morreu o caras. O médico falou. Bem, se o não não E o primeiro medo dele foi só dele. Aqui o nosso carvão e a erva, a erva tem que produzir. Olha lá que beleza. O negócio aqui é depois de pronto vai ficar cheio de trambolho. Também acaba. É o bode de casa. Não, mas você tirado, você tira você ele. Natal, você vira, ele, você vira, você, natal, você limpa. Ele. Na chuvaqueira você tem, o bom de chuvaqueira pequeno, você tem que tirar e limpar ela. Porque se você deixar carvão carbão aí, fica é, de de Deixar de assim, é é ela limpa, é Hã? Deixa falar Posso falar? Pode. Vem com uma furada. Vem com uma furada. Veio. Não, Andrade, ah, esquece de costume mesmo. Esse dia você comprou é. também. É? Vem outro furada. Ah. Eu não, não vi. Não, ah, tem nada que ver. Não vi. eu Ele tá falando. Ele falando que você vai ter que pagar uma furada. Por quê? Não, a bacia verde assim. É minha? Esse é porra, vai caber ali? Põe embaixo. É, é não, deixa eu baixar um pouco o fogo, depois nós vamos embora. Não te não é mais, não. Ah, mas eu vou. Olha aí, a cerveja. É pra porque a toalha não cabe. A não alcança. A cerveja do Lid veio uma flecha. E a minha é comprida, só é estreita. Olá, gente. Estou aqui na casa da tia Tereza. E, andando lá dentro da casa dela, lá na sala. Eu olhei para o lado e vi isso aqui, ó. Muitos de vocês sabem muito bem o que é isso aqui. Isso é o famoso rabo de tatu, conheço como rabo de tatu. É que Fala? É, na verdade é um pequeno relo. Você coloca ó, o braço aqui, né? E você bate no cavalo, para o cavalo ser mais rápido, mais ágil. Mas o que acontece? Acontece que os nossos pais e até nossos avós nos batiam com isso aqui, ó. Era só fazer uma traquitana que tomava um açúcar. E eu apanhei muito, mas não tinha isso aqui, não. Não sei onde é que eles conseguiram, que era só assim, ó, só essa parte aqui. E hoje eu tô vendo, tô lembrando das surras que eu recebi, que eu mereci. É por isso que eu, eu, até sinto que é por isso que eu sou uma pessoa madura, criei meus filhos da forma correta, e, mas não bati não com o rabo tatu não, tá? Eu sou criar meus filhos, porque eu fui bem criado. Só que era muito, muito assim, traquina, né? Então, eu apanhava. Então, para quem não conhece, esse é o chamado rabo tatu, é um rei que é preparado para fazer com que o animal seja mais ágil, tá bom? Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal Graças a Deus! Sai fora, rapaz! Feliz Natal! Feliz Natal né? do céu, do céu, do céu. Que bom! Que, que bom! Que bom! Que bom! Que ó. Que bom! Que foi Oi, linda! Tudo bem, roupa? Fala oi! Fala oi da Feliz Natal pra todo mundo! Fala oi pro pessoal! pega na mão dele. Bem? Fala feliz Natal. Oi, Natália. Oi. Olá, tudo feliz, Natal, tudo abençoe, feliz Natal, Oi, Bom, eu te feliz Natal pro seu tio. É o tio Paulo, viu? Abença Abença tio. É Paulo, viu? Abença Abença tio é Paulo. Tio. É hum. Feliz Natal. E feliz Natal para você, cadê Natal? Tá grande, né, Natália. Aqui ó. Tá moça já. lá, Natália. Parece uma princesinha é, é, é. É, Vem, vamos dar felicidade Tadinha, né? não fala comigo Falou, Tio, Falou, é pro tio É, o pessoal confraternizando Todo mundo se abraçando, se abraçando Família Ferreirinha Deixa eu só registrar pra Madalena Aquela casa De João de Bar ela viu ali Eu grava com Família guardar de lembrança, então já fotografei. Agora estou fazendo vídeo. Não acabou ainda porque a entrada está inacabada. Mãe Tia. Mãe Santa Tia. Mãe Santa Tia. Tia. Fala que pessoal, pega lá na mão da tia. É, a Isabelle pega na mão, dá pela princesa. Pega lá tia lá, oh, eu eu tô tô. pega na mão do pessoal da benção, lá pra Natal Ela dá pra cantar. que ela quer pegar o quarto do pessoal dessa? Pega lá, bebe, coisa feia. Ai, que linda! Ai, que linda que ficou! Olha lá a tia ali, ó! Deixa eu tirar a foto sua, ficou linda! Gente, olha a cor carro! É quando ela gente! Tá? Olha a dele! Olha Olha Olha o que O que Opa, tá linda! A já vem chegando dela, tá? I don't know. Você vai tomar banho? Aham. Uhum, e que sim. ficou limpinha, cheirosinha? Aham. Uhum, foi um shortinho. Botou um shortinho. Aham. Camiseta. Camiseta. Okay, okay. E que mais? Liga o microfone, bem. E que mais, meu bem? Escuta, vem me fala uma coisa aqui, ó. Ô oh, moça bonita. Escuta aqui, Isabelle. Por que, que você correu ali com o, o aviãozinho a brincar com você você correu? Por que você correu? Isabela, Isabela, ó. por que, que você correu, por que você correu? Sabe? Hum? Sabe? ei, ei, foi bola, sabe? Foi bola, é, foi bola, você não quis brincar com ele, ele foi bola. O Abraço. Você quer um abraço? Então, ele ia dar um abraço de você, mas você saiu correndo? Saiu. Saiu, se ele voltar você vai dar um abraço nele? Se ele voltar a dar um abraço com você, se dá um abraço nele? Aquele pedro, tá? É Oi, que você quer. o que Mãe. você quer. É o que você quer. <risos> <risos> que ela, você quer. É o que você quer. É o que eu acho que não é mais fernador não, só coloca a pepina na Aí a mamãe aí, ó. Oi, amor. Amãe, tem Sabe? O quê? O que, que você está que Ela aqui? vai achar o que ela vai contar. Conta, Bíblia. Sabe o Bíblia pegar de mim? Não, meu anjo não ia pegar de você, não. Não ia, meu é. amor. você. O Bíblia não ia pegar de você. Eu, ele queria te filmar. Queria, é, queria te, te ver. Tirar foto. Queria tirar foto. tirar foto do meu anjo. Só. Vem aqui de cima e de mim. Não, não vai descer de cima e pegar de você. Ele vai descer de cima e te dar um abraço. Te dá, tirar uma foto, Tira uma da da foto minha, de você, da, da boneca mais linda. Ai. É, uai. Né, <risos> <risos> Isabela? Você é? viu? Que ele queria tirar uma foto da boneca mais linda aqui. A boneca linda, que é a Isabelle. E ele tirou foto de você, sabia? Ele tirou uma foto linda. E a Bebele vai sair na foto. Lá em São Paulo eles vão ver você na foto. É, lá é. em São Paulo eles vão ver você na foto. Vai vir a Bebele. É. Bonita. Isso aqui. A isso aqui. Isso aqui. Tá vendo? Aqui. É, aqui. Como que é? Na verdade é aqui mesmo Ele queria te dar um abraço. Como que é o nome dela mesmo? Isabelle. Isabelle. Isabelle. Como que é? Não, Como não que é seu nome? Não, mas Rafael já não quer esforço. Fala o que... nome. Isabelle? Fala. Isabel? fala. Ficou com Não, Ela não vai esquecer esse caso. Ela vai contar amanhã. Ah, trabalha. a operação natal ainda. É verdade? Hoje é a volta da viagem, né? Ela te dá um né? lá, ela. Que isso, Não, Ficou no sol. Eu acho que você está querendo refrescar lá. Isabelle, é. o que, que Oi, você está fazendo aí? Olha aqui para mim. Isabelle, olha a tia falando com você. aí a tia falando com você. O que você está fazendo aí? O que, que você está fazendo com esse mamão? Hã? Mostra para mim o que, que você está fazendo. Mostra? O que, que você vai fazer com o mamão? Conversa com Conversa com ela, conversa. Vai Vai fazer o que com o mamão, Isabelle? Ela é É, né? meu filho também é Fala pra mim Deixa a manga aí e mexe no mamão, vai Ó, deixa a manga aqui e mexe aqui no mamão pra me ver Mexe no mamão Tira a semente pra me ver, tira Tira Tira não quer mais? Opa! Opa, você vai cair! Onde você vai? Hã? Ah, agora não dá pra acompanhar mais! Perdi! Agora a porta tem que amar! Nossa, agora eu tô filmando! Manda um beijo pra ti! Que linda! Manda um beijo! Uh, beijão, abraço. Vem cá então me um abraço. Vai, dá um abraço tia, vai. Dá um abraço de gosto na tia Ai como que eu vou filmar isso? Filma aqui pra mim um abraço, Vem cá tá, Vem cá dá um abraço Poupa, baixo que na páscoa, tia Gente que gostoso. Páscoa, meu Deus que gostoso! Vem cá no meu colo Olha lá Olha lá pro tio Coloca o colo aí E o outro de lá, tinha mais três né? Filmando, né? Tinha um com um cana, outro com essas coisas. E um e dois é aqui não. na piscininha. Mas vem ah, nela. Oi. Oi. Oi. Tem que tirar a Gostoso? Gostoso? O hum? que, Paulo? O que você tá, falou O que você falou antes? Aí é pra onde? Vai chorar direto Bruno. É pra Bruno, A Pega de novo! Fala pra ela, Bruno. Não pega não. Tira foto. Tira foto, não pega, não. pega, só tira foto, né? O drone, ele é o drone. foto de todo mundo. Tirou foto do Bruno. Tirou foto rua. Eu falta na, na palha. Palha. Ah, Quem nunca viu? É sim, guarda a bolinha dela, Bruna. É assim, vem cá, foi tão bonitinho. Repara, hein, mas, que... mas a mãe desesperou mais que a filha, você viu? Mas é assim mesmo. Eles falam que a mãe deixa os filhos mais aprovados. E uma, e uma vez, estava é, assim, todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui estava aqui. E ela saiu e bateu a cabeça na quina lá. E a menina é perdeu bom? o fogo. É Ficou roxinha? roxinha. Fala do Paulo, né? Mas do Paulo tava bebendo, mas foi o único é, é, é. que jogou, ela jogou fazia, a menina para cima que ela voltou. Porque todo mundo estava lá, ninguém bebia, ninguém bebia, mas ninguém fez nada. Ficou só olhando ela. Roxinha ela estava. Ela tipo, desmaiou, se assim, faleceu. É, depois jogou três e chamou o nome dela, né? Aí, aí ele ela que assim: não tem que fazer. Aí fez um corte aqui assim na cabeça dela. E tudo isso faz parte da criança, é não tem jeito, né? É, não tem jeito. Escorreu o sangue é, na camisetinha é, dela assim. E se apavorou. E dá altura ainda, ela caiu assim, assim. Ela caiu pra trás, a própria na altura quina, dela, né? ela não caiu é. de Graças a Deus que ela não tava num lugar mais alto, né? Não, ela tava no chão mesmo, mas bateu na quina a Laurita estava aqui. Ana não estava, não. Tinha ido para o Paraguai, mas a Laurita estava. Então. então não faz muito tempo que a Laurita veio aqui. Não um cheiro, Não, não. Mano, faz um, é um ano. o povo toma mais terené do que come comida. Um o tá terené é sagrado. Né? Foi um ano que fez? Um ano que fez outubro fez um ano. É, em outubro. Toda vez que ela para cá, choveu. Não vai perto, vai tirar a cor. Eu tenho o avião, mas eu não pega. É. Eu falei, será que essa minha vai chover? Eu falei, não, essa minha não vai chover não, eu vou pra lá. Ela vai andar no grupo da família, está rolando. E aí, aí, vem aqui, vem aqui, aqui, e aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Ela fala é para Ela é levou, né? Mas ele não pega é. neném, não. Ele e que tadinha. Quando a pessoa ver que, que ela não está aqui, ela vai contar. E que está também. <risos> <SILENCIO> Você tô... é Você gostoso? vai mandar esse lado? É tomar nem café, ela tá tomando tereré. Isso aqui é, é mais gostoso que café, né? O calor que faz aqui, né? Deixa quieto ainda, vai Mas ela não toma café mesmo. Não toma. Não, ela disse que não é pra brincar, não. Não bebe café do jeito, é, não. O dia desse ela toma um golinho lá em casa, porque de é admirada. <risos> Viu o televisão? Nem ela, nem ela, Vamos. tomou café. É, mas o quê? Mas só mais inteligentes, né? Eu fico pensando assim, nossa... Ele fala assim, bem, faz um café, um calor. Ele fala assim, é. não pode ser um suco? Que daí eu tomo junto. Olha ah, lá, tá mexendo a bolinha, ó. Sim. Ah, é. fala em café, você quer café, Como café que é esse ta... que, que, que é é que que pessoal toma quiser, um café? Eu, eu, eu, eu, eu. então Você não tomou é. do café hoje cedo que o vídeo falou. Tomei. Aquela horda carna. Aquele café amargo? Aquele café amargo. O Lídio falou que aquele lá é o café de massa. Então tá certo, também? tomei. Vamos. Meu Deus do céu. Então, só que mais. loucura ter que cura qualquer ressaca. Peso. Então? Então, ó, já sabe, é bom que o senhor mesmo a tá bom vai lá e preso. Ah, preso. Larga? Vamos Larga minha bolinha, você De <risos> vai largar você preso? <risos> vai ficar uns cachaceiros. Vai Onde você é? vai, Isabelle? Onde, vai, não, mim, Onde, Onde você bem, bolinha, vai, Isabel? Não, Onde você vai? Onde você vai? Ela tem Você ia pegar eu a bolinha? Olha a bolinha dela, faz massagem, vou carregar pra mim. Eu, tô... eu foi o Ana ah, que esqueceu, era do eu tô Otávio. tô precisando dessa mão. Era uma bolinha de acender luz, mas ela não acende ah, mais luzinha. Que eu tenho dessa, né? Falta dessa. Isso tem esconder do gato. Uh, Ele acha tô... que é dele, né? Vai era furar. É, as bolinhas assim de luzinha do então, Paraguai. É só... oh, gente, que miúdia que vocês são, hein? que bonitinho, linda aqui Isabelle, olha que bonitinho, ela, ela, tão pequenininho Isabelle. Tava miando, miando, aí você pegou e veio ver o gatinho? Sim. Foi? Olha a Isabelle que linda conversando comigo, você gosta de gatinho Isabelle, você gosta? Fala gosto, falei eu gosto, olha o tamanhozinho dele Isabelle, ó maguinho é que maguinha lá ó é isso aqui ó agora é cuidar né tava no mato abandonado agora é cuidar né Isabela uhum. ele só tem cabeça Isabela ó só tem cabeça gente é o que embaixo é é tão pequenininho né Isabela não tem braço? Não tem braço? <risos> pra falar. Ah, não tem braço pra falar? Uhum. É? É. Agora é cuidar deles, né? Pra eles vingarem e serem gatos polidos. Olha o estéril que foi esse... Eu marco, não, não sei. Eu não sei pra que coisa é Tudo né? É. Mais um gatinho que apareceu aqui. Agora são três. A cabecinha desse também não é tão pequenininha não gente. Ai carinha. Cuidar deles direitinho para salvar esses três aqui. Olha a carne daquele outro ali, ó. Quantas gramas dá isso aqui? <Sorregas> aquele gato preto ali, ó. Não suporta, a gente estranha. Vamos lá, não? Não, Olha o ó. Chegou e salga um telhado. Chegou a gente estranho, um lógico. Almeida. Almeida. É de pitanga. E tem um sabiá cantando ali. Vou ver se eu consigo ir. Ah, achei ele. Achei. Eu não sei se eu vou conseguir filmar, mas eu achei. mais não eu vou ficar lá fora mais lindo de Deus tem uma bicana aqui agora que é delay né pequenininho que só vendo de lindo mesmo lindo linda lá no um pé de pitanga também como se limpa que é isso Vem aqui no pé. Olha o gato escondido lá de baixo, ó. Chega a ser bonito os olhos dele, né? Os olhos amarelos ali no escuro, quer ver, ó. Interessante que fica lá, ó. É escondido lá de mim, ó. Outro ângulo agora, Barra Joaninha cantando. Toda a região aqui do Mato Grosso do Sul onde eu estou andando 95% soja Enquanto em alguns lugares que não eram soja eram cana-de-açúcar Mas olha só Aqui é do meu tio Isso é soja Vou agora com a Madalena ali Porque a minha tia deu pra ela Bastante machixe Só que tá E a gente gosta a gente de machixe Já tá madurando Cícero Já tá madurando? É, já, ó. ó Ah, tô vendo Aqui tem uma que bom, ó Mas ele tá duro, tem que ser pequenininho Cícero Ah sim, isso é verdade Tá vendo? Tem que ser assim, ó é assim, um ali pouquinho Ali tem, daí, ó uhum. Aqui também tem, um ó Um dá... pouquinho maior, mas Aqui no meio, aqui, ó Então, aqui, ele ó. já tá duro Endureceu não, não. tudo ele? Pega a mão de ver. Deixar. Ele assim ele já aqui. tá. Deixa eu ver aqui. Ó, oh. tá bem duro, ó. Assim ah, endureceu, já não presta mais pra tudo. É, esse aqui ainda vai, ó. Aqui, ó, que maduro. Não, mas vamos levar. Esse aqui, bem, ó. Aqui. Aqui. Esse tá grande. Grande e Não, mas é só. Como é que tá isso? Esse daí tá grande, ó. Ah, tá grande mesmo. O outro é menorzinho, né, tia? Eu gosto até assim, ó. Assim, assim ó. Esses grandão não Ô, Tia, depende de, de, do, ta do tamanho eu dele. Aí, outra aí, bem. Só que tá duro, né? Tá. É, esses grandes não precisam, não. Tia, essa batata aqui, que tem batata tá que tá batata ligado, aqui é que eu não conheço agora. a folha. Oi? Essa batata aqui eu não tô conhecendo a folha. Batata doce. Então, mas qual a qualidade? A branca, a vermelha, não, a vermelha, roxa? Vermelha, né, André? Vermelha? Roxa. Porque tem a roxa, tem a vermelha, que é tem diferente, que dá, e tem a branca. Vermelha, a futura casca. O fruto, quando aqui, ó, se abre, ele é primeiro dentro. Não, então esse é roxo. E tem um que você pega ele, ele ah, ah, dá para levar como semente. eu vou levar para o dadinho plantar. Então, tá? então, tem é, um que... É, ele, ele é roxo então. Então é roxa né? É aquela mais, mais é, quente. Olha, daqui uns dias vai ter um monte de quiabo, ó. Vai mesmo, Tinha, é porque esse ano tava sem chuva. Eu volto então. tava sem chuva. O, o ano que o braga dele estava cheio de melancia aqui, ó. Melancia? Que, eu, quiabo. É, é uma profissional! Tem que se procurar, acha, sabe? Tem que procurar aqui no meio, ó. Sabe quem vai gostar desse aqui, tia? Minha mãe. Minha mãe gosta disso aqui. A senhora não gosta muito? Eu não gosto, não. Ah, tio, eu gosto, hein? Eu gosto, eu gosto, gosto. Gosto com carne seca, gosto aí. com carne moída, gosto puro, com arroz. Vai Vou bem. Vou levar uns maduros para plantar. É bom, né, bem? Já senti a semente. Eu joguei de volta. Você jogou? Eu joguei. Porque aquele lá não presta, não. Aqui, ó. Uhum. Aí quando a Laurita veio aqui, tinha batata aqui, mas era arleira, sabe? Uhum. Mas estragou tudo. Ninguém. Ninguém come. Ninguém come. É por isso que eu preciso vir para cá, viu? Para a roça, porque daí você planta, mas não planta muito e divide com os amigos. Igual os mamões aí. Tem bastante mamão que eu estou observando que quem está se alimentando deles são os passarinhos. Isso é muito bom. Só tem um mamão pé aqui que eu gosto que é de um vermelhinho. Está todo nem feio, está perdido. Olha lá que beleza aquele fruto ali, ó. Olha o tamanho daquele fruto, que coisa mais linda. Acho que eu vou pedir pra senhora aquele lá, viu tio? Não sou tu fazer isso, não. Vou fazer dessa vez, hein? Tem o mamão lá, ó. Olha aqui, ó. Caiu. Olha aqui, ó. Caiu aqui no chão. Deixa eu ver. É mesmo, né? Caiu. Olha oh. aqui. Apodreceu. Mas ele pegou a brechinha. Que aí, passarinho come. Isso é bom, hein? Olha o cheiro. É Lino. Vou pedir para te aquilo aquele lá no canto lá. Aquele lá, ó. Que grandão lá. Eu vou levar uh. ele embora. Primeiro subindo? É, tá vendo lá? Uh. Terceiro ali, ó. Pedir pera que eu vou levar aquele lá. Ó, pra... tem mais lá, ó. Se tem? Se quiser levar Eu Pra me comer tudo. com a minha mãe. Então, eu tenho que tirar mais ver pra bater. Maduro, aqui, né? Aquilo lá dá. Até amanhã dá. Não, se não mexer nele, não cortar, arriscar, ele, ele pica mais dinheiro. Fica. Agora o tio vai colher o mamão para nós ali, né tio? É, mamãozinho. Da hora, maduro. Leva lá para o estado de vocês lá. E uma xixe. Olha só esse ou mais? Mamão? Não, só um tá bom. Vem amanhã. Ó, tem mais machixe. aqui. E você vai ver, tem mais. Tem mais, né? Então, muito. então, ela falou que esses daí meio grandinho tá duro já. É. Mas lá a gente compra, até esses duros aí, porque não... Não, porque eles colhem, eles vendem com tudo. Eles Vende. não separam assim, é, os menores, eu acho que não tá tão bom. Não, esse aqui é mais doce. Mas que qualidade que é esse aí? Ah, não sei, qualidade não. Não, você falou que ele é vermelho? É, ele é mais vermelho que ele. Ah, esse. ele é mais vermelhinho. É, que esse aqui é bem amarelo, desbotado. É. Ah. Ai, meu Deus, o bicho tá amarelo. Então é assim, ele é mais vermelho que nem sua camiseta. É. E o dele, é mais, o do tio ali, é mais claro que nem a camiseta dele. É. é. Isso mesmo, né? Então tá bom. É que tinha tanto, eu, perdi, eu não sabia mais qual que era. Aí esse dia que eu achei de novo o pé. Só tirando pra ver, né, é. Verdade. Tá bom Bom, pessoal, esse é o pôr do sol da cidade de Douradina, Mato Grosso do Sul. É até bom que o tempo esteja assim para eu poder registrar e fazer o término da minha viagem aqui com a minha família coisa mais linda que Deus colocou para que eu registrasse para vocês. Olha só. Quase igual aquele de Minas Gerais que eu terminei aquele vídeo.